para A primeira é quando Jacob viu, ele fugiu do, do Esaú, do seu irmão, e aí ele teve um sonho. Ele sonhou com uma escada que estava na terra, aqui na terra, a, a base dela. Mais rolou uma guia chamaima, mas o topo dessa escada estava lá no, no shamaim, E ele viu os anjos subir, subindo e descendo. Quando ele acordou, diz a Torá do Shabat.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 que ele estava atravessando um vale junto com a sua família, estava colocando todos os filhos, as esposas do um lado de um vale. E a Torá fala: Vai vater Yaakov levador, vai haver queixa e E aí, Yaakov avino ficou sozinho, vai haver queixa e mo. E veio um anjo, que era o anjo do Esav, para poder lutar contra Yaakov. Nossos sábios falam: O que, que ele foi fazer do outro lado? Ele esqueceu para rim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 ascendia to honor the holy temple, in the Amen.